Ventou, ventou, ventou forte na Bahia. Ventou, ventou, ventou forte na Bahia. Ventou, ventou, ventou nas ondas do mar de Emanjá. Ventou, ventou, ventou nas ondas do mar de Emanjá. Ventou, ventou na cachoeira e na pedreira. Ventou. Cachoeira e na pedreira Ventou, ventou Ventou forte na Bahia Ventou, ventou Ventou forte na Bahia Salve Ventou, ventou Ventou forte na Bahia Ventou, ventou Nas ondas do mar de Manjá Ventou na cachoeira e na pedreira Ventou, ventou, ventou forte na Bahia. Ventou, ventou, ventou forte na Bahia.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 Ventou, ventou nas ondas do mar de Manjá. Ventou, ventou na cachoeira e na pedreira. Ventou, ventou, ventou forte na Bahia. Ventou, ventou, ventou forte na Bahia. Ventou, ventou, ventou forte na Bahia. Ventou. ventou, ventou Ondas do mar de manjar. Ventou, ventou, ventou nas ondas do mar de manjar. Ventou, ventou na cachoeira e na pedreira. Ventou, ventou na cachoeira e na pedreira. Ventou, ventou, ventou forte na baía. Ventou, ventou, ventou forte na baía.